E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Vídeozinho rápido aqui Muitos seguidores pedindo aí, né? Pra eu mostrar como comprar A... Pocah Bridge é, Usando o celular, né? Que o pessoal é, gosta de comprar pelo celular Então vamos lá pessoal A corretora que eu utilizo aqui, ó É a Gate.io, tá? Vou entrar aqui na Gate.io Se você não tem cadastro Link na descrição aí, é bem fácil, tá? Entra aqui na Gate.io, loguei aqui, ó. Primeiro você tem que ter USDT, né, aqui na, na Gate.io. Você pode mandar seus USDT da Binance para cá. Eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, ó, mostrando como que você manda USDT aqui para Gate.io. Então, pessoal, chegando aqui depois que você mandou seus USDT para cá, você vem aqui no menu câmbio. Chegando aqui nessa tela, pessoal, você clica aqui em cima e procura pbr e aqui pessoal vocês podem ver que ela tem com etéreo e com o sdt você seleciona o sdt aqui no book de ofertas aqui do lado direito tem book de vendas e o book de compras você clica aqui no número 1 do book de vendas tá aqui ó, número 1 e aqui seleciona quanto você quer comprar eu colocar tudo aqui Clica em comprar, confirmar, coloque a sua senha de saque, tá? E confirma. Pronto, nossa ordem foi executada. Vamos ver aqui, ó. Tá aqui o book de compras. Eu comprei ela aqui, coloquei a 4116. Aí, ó, foi executada. Agora eu venho aqui em carteira. Aqui conta spot. E pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá aqui, ó, minhas PBR, Polka Bridge, tá? Olha só, pessoal, tá aqui ela, as comprinhas feitas. Então é assim que você compra essa moeda. Um forte abraço, fique com Deus. Qualquer dúvida pode perguntar aí, tá, pessoal? Tchau, tchau.